Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje, trazendo esse tutorial aqui, né, é, até fora do dia, né, que é da música Eu Navegarei, ok? Vou fazer aqui, então, um fundo de pregação aqui, o worship, é, com a música Eu Navegarei, né, visto que essa música, ela está envolvida numa polêmica essa semana aí, né? E para você que é tecladista, não levar bronca, né, do seu pastor ou do pregador aí convidado, então, eu vou deixar para você aqui. Eu navegarei na ponta dos dedos, ok? O dia que pedir, você vai estar pronto para tocar, ok? É, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá? Bom, música simples, tem apenas quatro acordes, tá? Lá menor. Eu quero deixar aqui bem meloso aqui para você, tá? Sim. Tá, então, Lá menor. Sol maior, Fá maior e Mi maior, ok? Vou repetir. Lá menor, Sol maior, Fá maior e Mi maior, ok? E em cima dessa sequência de acordes, nós vamos trabalhar a melodia. Ok? Vamos lá, então? Primeira parte, né? Repete, né? Aí vem a segunda parte, ok. Vamos pegar então. Eu vou tentar dar uma facilitada. E também passar da forma que eu toquei, né? Vamos para a primeira parte, então, tá? Que canta Eu Navegarei, né? Tá? Lembrando que estou usando aqui muito chord melody, né? E encadeamento de acorde, ok? Esses são assuntos do curso. Link na descrição do vídeo. Vamos lá. Então, sobre o Lá menor, você vai fazer isso aqui, ó. Ó, com um dedo, ó. Aí você vai cair no Lá menor. Tá, ó. Mi. Caiu no Lá menor, ok? A gente vai para outra parte. Então, tá, de novo, ó. Mi, mi, mi, mi, mi. Lá, sol, lá, sol, sol. Tá? Vou fazer, então, as duas frases juntas agora. Ó. Cai no Lá menor. Segura Cai no Sol Ok Agora vai para o Fá Ó, Fá, tá vendo? E agora por último acorde é o Mi Maior Mais uma vez, eu vou tocar agora tudo bem devagar, vamos lá. E aí, repete mais uma vez isso, e a gente vai para a parte do espírito-espírito. A gente vai oitavar, eu entro aqui. ó Daqui a pouco eu passo esse esquema aqui para vocês. Vamos pegar do jeito cruo. Bem facinho, eu vou tocar devagar agora ser a forma mais simplificada possível de se tocar, eu navegarei. Agora, vamos dar uma melhorada aqui no arranjo, né? Então, você vai usar aqui os baixos oitavados, tá, tá ó, Lá menor vai ficar aqui, Sol maior vai ficar aqui, Fá vai ficar aqui e o Mi vai ficar aqui, e aí a gente vai começar, ó. Você pode fazer assim, tá ó? Ok, tal, então, devagarzinho, ó. Devagarzinho, ok. Segurou aqui, ok. Agora aqui ó, você vai vir aqui ó, arpejou. como é que eu fiz, ó. bem devagar para você pegar o arpejo, ó. ok, então vamos de novo, bem devagar, Peugeô cai no fá. Viram o que eu fiz? Eu caí aqui. Ó. Aí você pode pôr a nona aqui, tá ó de novo. Outra, a outra melodia, né, para cair no mi, beleza? Aí você pode cair aqui, ó, ou aqui, tá? Eu vou fazer o trecho todo bem devagar agora. Vamos para parte do espírito espírito. Como eu toquei, tá? Eu faço aqui, ó. Vamos lá, ó. Tá? Essas são notas de passagem, né? Inclusive é essa essa ideia que eu ensino lá no curso também, tá? Na parte de notas de passagem, licks lá. Eu passo para os alunos. Vamos lá, vamos pegar essa parte aqui, ó. Lembrando que nessa parte aqui, ó, você vai estar tá segurando o Mi maior, tá? Que você vai ter feito, né? É... Você vai estar tá aqui, ó. Aí, ó, segurando o Mi você vai fazer. Tá? Então vamos lá, ó. Bem devagarzinho. Devagar, ó. Aí você vem vir aqui, ó Cai no Sol Ok Na mesma ideia Mais uma vez. finalizar, e aí na hora que você quiser acabar, você faz, eu navegarei, e aí acaba no Lá menor. Bem facinho, tá? Eu passei duas formas aí de se tocar, não há por que não tocar, ok? Fica aí também, tá? O meu repúdio à situação que o rapaz passou no teclado durante o culto, tá? E por incrível que pareça, isso é mais comum do que vocês imaginam, ok? É, eu já vi acontecer muito isso quando eu era técnico de áudio em uma grande igreja aí, e eu vi muitos pastores fazerem isso com tecladistas, tá? Então não é a primeira vez que eu vejo. A diferença é que dessa vez foi parar nas redes sociais, né? E ao pastor que fez isso, é, eu vi que ele fez um vídeo tal, de arrependimento tal. É, isso é uma situação desnecessária que ele criou, entendeu? Então, assim, é, aos outros pastores que estão vendo, se você que é pastor tem o costume de chamar a atenção do teu técnico de áudio, do teu tecladista, no meio do culto, seja um exemplo como Cristo foi um exemplo. Amém? É, eu espero aí que tudo dê certo pro pastor, pro o tecladista, tá? Que tudo fique em paz e que o reino de Deus não venha a ser prejudicado por essa situação, tá bom? A você inscrito do canal, fica aí o meu abraço para você, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus. E quando você precisar tocar, eu navegarei. Agora você sabe a melodia toda, com o worship, com tudo mais, aqui é a coisa mais linda do mundo, tá bom? Não se esqueçam de conhecer o meu curso, tá? O curso de teclado online. E visitem lá o meu site, tá? Links na descrição do vídeo, ok? Na descrição tem até apostila gratuita aí para você baixar. Dá uma forçada aí que você vai gostar, tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.